3 um, gravando. Você deve estar se perguntando o que o Coringa está fazendo nesse canal do Youtube. É que eu e meus amigos sequestramos o Miguel 208. E temos um pedido de resgate para fazer. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos e deixem seus comentários. Caso contrário, nem o homem morcego poderá ajudar essa criatura. Quanto tempo eu tenho um tablet, meu pai que é esse aí que tá gravando, ele falou se eu queria um tablet, eu falei que sim, que eu só assistia televisão naquela época. Agora eu tenho só isso, eu não quero, porque se eu ficar assim eu vou ter a minha vida antes, né, só vendo é papinho Também posso jogar alguns joguinhos. Line. Eu gostava de Minecraft porque o mundo era quadrado, legal, podia fazer a vida, também, caçar. E o melhor de tudo, podemos botar no criativo e no sobrevivência. Os adolescentes que não aprovam nesse vídeo, prova. Porque se não jogou e falou que o jogo é ruim, você é um idiota. Tem que provar tudo antes. O meu personagem fala de Tal Steve, que é o... Protagonista do negócio, que foi o primeiro, o Renobrine, que é uma lenda. Melhor jogo? Quando meu espaço tá cheio, quando eu tô querendo abaixar um jogo novo que já tá aquele velho, eu desabaixo um jogo, aí depois eu abaixo outro jogo. Outra pergunta. O pai tá acabando? Tá, tá. Falta mais duas perguntinhas só. Papai. O meu pai botou um. Uns... Espião pra ver o que eu tô fazendo no meu tablet. Mas Eu descobri o espião dele. Sabe aquele negócio que você. O GPS que você usa pra achar o carro? Então eu achei lá. Google One. Nem sei o que é o Valeu, amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Dá um like e se inscreva. Beijão. What? E ó, ó, ó, no final Quando chegamos no finalzinho já sabia que era pra falar